Pessoal, olha só, amanhã começa a inscrição para o concurso para técnico administrativo do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sabe que a gente retomou o processo, tem inscrições abertas a partir de amanhã para vários cargos, várias funções, nível superior, nível médio, nível técnico, para todas as áreas do conhecimento, então não deixe de participar. Eu estou aqui com o Magno, que é nosso servidor, assistente administrativo do Campus Arraial do Cabo, e ele tem um recado aí para você que quer vir trabalhar no IFRJ. Bom pessoal, eu sou servidor de administração já há 10 anos né? e fiz muita evolução dentro do campus, do meu campus, do Real do Cabo e fora dele. Além de cursos de capacitação, incentivo à qualificação. Se você fizer uma, uma graduação, um mestrado, um doutorado, você ganha incentivo por isso. Tem as progressões, verticais e horizontais. Né? As horizontais são os incentivos né, que você tem que fazer curso, de 90 horas, 120 horas, 150, que é o um incremento no salário. E as verticais, elas são marcadas de 18 em 18 meses, que o seu chefe imediato analisa se você tem mérito para progressão e progride. Olha, RJ é a minha casa. Ah, faça como o Magno, faça como eu, vem trabalhar no EFRJ, vem ser da nossa família também.